E aí, amigo motorista, tudo tranquilo? Vim trazer esse vídeo aqui para você que acabou de fazer seu cadastro no aplicativo da Uber, teve tudo aprovadinho, colocou lá o colocou a informação que exerce atividade renumerada, tá tudo certinho, a única coisa que falta agora é você clicar no botão conectar no seu celular e fazer a sua primeira corrida, e eu acredito que se você chegou até esse vídeo aqui você ainda deve estar com aquele fiozinho na barriga, não sabe muito bem como é que pode ser a sua primeira corrida e você quer saber um pouco mais sobre esse mundo de aplicativos que existe ao qual você está tentando entrar nele neste momento, correto? Então assista esse vídeo até o final porque eu vou trazer algumas dicas importantes, até mesmo coisas que você não sabia sobre o aplicativo e você vai passar a saber a partir do meu canal então já se inscreva porque aqui eu trago várias informações várias dicas e co conteúdos importantes sobre o mundo dos aplicativos beleza então vamos lá a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é exatamente você manter a calma eu acredito que quando você fez o seu curso de condutor a única coisa que realmente poderia atrapalhar que poderia fazer com que você perdesse ali a sua CNH e tudo mais era a prova prática e na prova prática o que que fa... o que exatamente fazia a pessoa reprovar ou até mesmo que fez você reprovar foi exatamente a insegurança de ter uma outra pessoa dentro do carro quando você for atender um passageiro no aplicativo se você atender com um pouco de insegurança claro que não com uma insegurança que torna a viagem desagradável e tudo mais não mas sabe aquela insegurança de pô será que eu consigo dirigir e tudo mais meu você já você provavelmente já tem um ano de carta porque os aplicativos eles não aceitam se você não tem pelo menos um ano de carta então eu acredito que você já tá tudo certinho já dirigi, já dirigir por algum tempo então você sabe que o nervosismo ele pode fazer com que aquilo que era para dar certo dê errado então mantenha a calma e vamos para a segunda dica a segunda dica é simples quando você clicar em conectar a partir do momento que você conectou que você acabou de receber uma chamada você clica novamente na tela aceita a corrida e a partir do momento que aceitar a corrida já vai aparecer para você que nem vou colocar aqui um print o nome da pessoa vai aparecer o local aonde você vai buscar essa pessoa e quando você estiver próximo de chegar nessa pessoa ele vai informar se a viagem é em dinheiro ou cartão de crédito, quando é em dinheiro ele vai aparecer viagem em dinheiro, aí você já sabe a forma de pagamento que você vai receber, nessa segunda dica na verdade eu gostaria de informar que quando o, o passageiro for um passageiro cinco estrelas e a viagem for em dinheiro é bom você tomar cuidado. Porque o aplicativo da Uber, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ela ainda não disponibilizou a informação se o passageiro é novo, se o passageiro é um passageiro recorrente. Então, quando a gente pega o passageiro cinco estrelas, ele é um passageiro que acabou de entrar na plataforma. Nenhum outro motorista avaliou ele abaixo de cinco estrelas. Então... A gente já fica com um pouco mais de receio. Claro que não vai ser todos. Eu recomendo, já que você acabou de entrar na plataforma, não pegue essas corridas de cinco estrelas em dinheiro. Tenta evitar o máximo. Se você quiser se aventurar, não tem problema. Vá, verifica se realmente o passageiro é uma pessoa de boa e tudo mais. Mas eu não recomendo, viu? Principalmente quando tiver em nome de outra pessoa, um exemplo, quando está em nome de mulher, e por um acaso ó, tem, vai, três. Rapazes, aí já tem coisa errada, já tenta evitar ao máximo esse tipo de corrida. A terceira dica é quando você estiver chegando no local onde está o passageiro, eu recomendo você já decorar o número onde o passageiro está. Porque quando você colocar no Waze, ele vai praticamente mostrar um ponto. Mas vai que aquela rua é aqueles números bagunçados. Quando você chegar no local, você já sabe exatamente o número. Então você já fala, pô, aqui o número é meio bagunçado, você já começa a procurar certinho onde o passageiro está. Então já vou englobar a quarta dica. Quando você avistar uma pessoa na frente do local onde você a pessoa solicitou o carro, e ela tiver com o celular na mão, então aí você já sabe que é o seu passageiro. Geralmente o pessoal fica olhando no celular para ver se realmente o um motorista está chegando e tudo mais e acaba esquecendo de olhar para frente, então avistar é aquela pessoa que está com o celular na mão na frente do endereço onde ela solicitou, você já vai lá dar uma buzinadinha, a pessoa já vai olhar para você e vai falar, opa, esse é meu motorista. Então vamos lá para a quinta dica. Porque a quinta dica é que a partir do momento que o passageiro avistou está entrando dentro do seu carro, sempre atenda o seu passageiro com um sorriso no rosto. Fala, opa, bom dia, tudo bom? Como é que você está? Tudo mais. Tenta ser o mais cordial possível, o mais educado possível, porque a partir do momento que você é educado com a pessoa, a pessoa vai retribuir essa sua educação com também uma gentileza, falar, oh, bom dia, boa tarde, tudo bem? E a partir desse momento você já consegue quebrar o gelo. Quebrando o gelo, você vai ver que o passageiro vai começar começar a conversar com você você vai conversar com o passageiro e a viagem ela vai se tornar muito mais agradável então a partir do momento que você já dá aquele sorriso no rosto já sabe que o passageiro ele vai responder da mesma forma claro que não são todos vão ter aqueles passageiros que eles vão entrar dentro do carro com aquela cara empurrada e tudo mais nesses casos é bom você deixar aquele passageiro quieto se ele estiver trabalhando mexendo no celular claro que você não vai deixar de cumprimentar com um bom dia, um boa tarde tudo mais, mas se você res... deu um bom dia, boa tarde e a pessoa não respondeu, deixa ela no canto dela. Aí é só você seguir a viagem, aí no seu aplicativo arrastar a telinha lá e iniciar a viagem para a direita, já vai iniciar a viagem e vai mostrar o local de desembarque da pessoa. E a partir do momento que você iniciar a viagem, é sempre importante você perguntar para a pessoa, tanto essa, essa vai ser a nossa sexta dica é perguntar para a pessoa se o endereço está correto. Se o endereço estiver errado, opa, você já tenta corrigir, falar para a pessoa conferir no aplicativo dela, corrigir no aplicativo dela e tudo mais. Depois que você confirmou o endereço onde a pessoa está indo, pergunte para ela, essa é a sétima dica, pergunte para ela se ela deseja que você siga o GPS ou se ela teria alguma rota de preferência. Se ela tiver alguma rota de preferência, sempre siga a rota dela. Nunca siga o Waze. Porque aí você já vai garantir um atendimento de excelência aí. Porque você já está perguntando, já deu um bom dia caloroso, já perguntou tudo mais sobre a viagem. Ah, e detalhe, nunca esqueça de perguntar o nome. Tem casos que a pessoa pede para terceiros e tudo mais, mas é sempre importante você perguntar o nome. Beleza? Eu, talvez eu tenha esquecido de comentar isso. Aí beleza, tá tudo certo. Perguntou o nome, perguntou se o endereço onde a pessoa vai desembarcar, tá tudo certo, é só você fazer a sua viagem tranquilamente, vá conversando se você, você conseguiu quebrar o gelo da viagem e tudo mais, e, ao, e quando você estiver chegando ao final da viagem, sempre pergunte o melhor local para desembarque, por mais que o aplicativo do GPS está mostrando qual que é o local, sempre pergunte Pô, qual que é o melhor local para desembarque aqui, a pessoa vai falar ah, pode ser atrás daquele carro, aí beleza, a pessoa informou qual que era o melhor local para desembarque, aí quando chegar no local parou o carro, finalize a corrida, você vai verificar se é em dinheiro ou no cartão, beleza, se for no dinheiro cobre o valor exatamente que está aparecendo no aplicativo, nunca cobre nada a mais, pois isso pode prejudicar você mesmo até mesmo no aplicativo, sendo bloqueado e etc. Então, cobrou o valor que exatamente está no aplicativo, se a pessoa gostou de você e tudo mais, ela vai te dar um caixinho, uma gorjeta, algo a mais. E é isso. Não tem segredo. A única coisa que você tem que fazer, é, primeiramente, é manter a calma. Manteve a calma, pronto. A viagem vai ser tranquila, você vai ver que é algo normal, não tem segredo nenhum nesse negócio do transporte de passageiro por aplicativo, ah, e não esqueça que quando o passageiro estiver desembarcando do carro fala que foi um prazer atender essa pessoa naquele momento, pô, pô foi um prazer atender você, eu peço desculpa se eu cometi algum erro durante o trajeto e tudo mais e claro, fala que até uma próxima, porque aí o passageiro já vai, o oh, cara, é super gente fina ele é simpático e tudo mais e viu, não há nada de extraordinário algo que por é impossível é algo simples fez a corrida iniciou a corrida o passageiro foi conversando tudo mais finalizou a corrida seguiu todas as dicas que eu comentei com vocês a viagem vai ser tranquila você vai receber o seu dinheiro e tudo mais e assim você vai poder pagar suas contas <risos> mas claro se você gostou tudo que eu disse até agora, não deixe de se inscrever no meu canal, aqui eu vou trazer outras dicas de segurança, coisas que é importante até mesmo para aumentar a sua renda, locais onde você pode aumentar o seu, seu rendimento, então já dá aquele like, se inscreva e não deixe de assistir os meus próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, mas caso você queira deixar um comentário, deixe abaixo desse vídeo aqui que eu já vou ler o que você comentou e até mesmo responder da melhor forma possível, se tiver mais algum outro tipo de dúvida, eu já vou te responder, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!